gato possuído falando em línguas estranhas, famílias sendo atormentadas por fantasmas em suas casas e muito mais. Mas antes, deixe o like para o vídeo ser destacado no YouTube e se não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. O que vocês verão agora é simplesmente surreal. Uma família está sendo atormentada por alguma coisa que não se pode ver. Dias como hoje não é divertido, não é divertido. É real. Sim. Você pode pegar? Estou lá. Yeah, I can go. No fundo, podemos ouvir choros de desespero de integrantes da família. Okay. On, yeah, I can go. Hello? sim, há alguém tocando violão. Mas como, se com ele não vemos ninguém? Aqui temos mais um ataque paranormal em uma outra casa, mas dessa vez a família irá se deparar com algo ainda mais estranho. Amor Este, no. este, este no, no, no. Amor, ¿qué haces ahí, ven? Amor La meta por esto, eh? Empeorando por algum motivo, a esposa do rapaz estava virada de costas e de pé totalmente paralisada. Seria um evento de sonambulismo ou ela está possuída por alguma coisa? Bom, as imagens foram cortadas para preservar a imagem da moça, o que pode significar que essa história não teve um final feliz. O vídeo que se segue foi registrado em um escritório de contabilidade. Aqui temos alguns funcionários trabalhando e um descansando. Lá no fundo a câmera de segurança começa a captar portas se movendo. A partir daí, um dos funcionários parece ter sido tomado de um espírito maligno com superpoderes que o fez eliminar todos os demais companheiros. Bom, não parece ser muito real e não temos mais informações acerca deste vídeo, mas e se for verdade? Será que ele colocou os caras para dormir temporariamente ou foi execução? Você cresceu ouvindo a história de que os gatos tinham sete vidas, parece loucura, mas você já reparou que tem gatos que somem por vários dias ou semanas e depois retornam como se nada tivesse acontecido? Sim, eles podem ter morrido e retornado do mundo dos mortos, o problema é que alguns traz consigo espíritos malignos. Repare que o gato está com os olhos vermelhos como os olhos de um demônio e parece estar querendo se comunicar. Dia, Dole. te comer! Ah, dole. Tigrando, isso matrica caia usa prejava ser Смотри, какая Será que estamos diante de uma possessão? <risos> em Hollywood temos vários filmes com cenas de exorcismo, acontecimentos perturbadores em vários efeitos especiais e visuais. A batalha terrestre entre o bem e o mal espiritual sempre estiveram em filmes e séries e quase sempre há uma intervenção da igreja católica no processo de purificação das almas atormentadas. Agora vocês verão um caso de possessão real realizada no Vaticano. Um evento tão extremo que inclusive foi parar na TV europeia e virou até caso de polícia. Este caso aconteceu no Vaticano e como nos filmes, uma mulher se debatia, gritava, se contorcia, falava coisas estranhas e não conseguia resistir a itens sagrados, como água benta e crucifixo. Aqui temos mais um vídeo perturbador. Uma mulher caída no chão do quarto do bebê com os olhos brilhando e se rastejando em direção à porta. A causa deste comportamento bizarro ainda permanece um enigma. Aqui temos mais um vídeo que é necessário assistir até o final para compreender. Preste bastante atenção nessas luzes. Elas brilham em várias cores, mudam de direção. Algumas luzes até surgindo nada, parecem seres vivos celestiais. Depois fazer o zoom, vemos que as luzes estão a quilômetros de altura sobre nossa atmosfera. Será que são eles? Será que são visitantes extraterrestres? Alguma civilização advinda das estrelas que vieram nos visitar estariam neste exato momento nos observando lá do lado alto? Deixe a sua opinião nos comentários. Mas agora vocês verão imagens nítidas e bem aproximadamente de um pouso de uma espaçonave em uma floresta na Turquia. Um homem estava vagando pela mata quando foi surpreendido por uma criatura correndo pela floresta. Foi quando de repente um objeto voador em forma de disco pousou entre as árvores poucos metros de distância de onde ele estava. Na sequência, o pequeno monóide correu em direção ao disco que logo partiu rumo às estrelas. Os detalhes são impressionantes e fica difícil dizer que não seja real, pois daria um trabalho muito grande para fazer um fake como este. Mas gostaria de saber a sua opinião nos comentários. No vídeo que se segue, vemos uma mulher muito desesperada correndo por uma estrada escura e deserta num verdadeiro cenário de devastação. Quando de repente, ela foi surpreendida por um enxame de criaturas demoníacas cruzando a pista até que o pior aconteceu. um vídeo que deixou muitos assustados e se tornou viral nas redes sociais, batendo mais de 500 milhões de visualizações. Mas fique calmo, pois de cara já podemos ver que o vídeo não é real. Após uma breve pesquisa descobrimos que o vídeo foi postado por uma página no TikTok especializada em CGI deste estilo.